Pessoal, tudo bem? Boa noite. Já vou aproveitar para contar para vocês um pouquinho sobre a nossa live de hoje. Enquanto o Rafa não entra, né? Que é o nosso veterinário comportamentalista. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre é, por que a socialização é tão importante. A gente vai entrar nesse tema de socialização, vai comentar um pouquinho sobre filhotes, dando continuação aí a as nossas lives sobre filhotes e sobre comportamento, que é super importante, um tema essencial aí pra gente bater um papo, tirar as dúvidas, é, mandem as suas dúvidas na caixinha, ou na caixinha de pergunta, ou no próprio comentário, conforme vão surgindo as dúvidas, conforme a gente vai conversando por aqui. É claro que a gente tem algumas é, perguntas já previamente separadas, então vocês vão ver que a gente vai falar por aqui, mas a gente pode abordar cada perguntinha que vocês mandarem por aqui também, tá bom? Deixa eu ver se ele já entrou aqui para a gente autorizar. Já tá por aqui, vamos ver se... É um tema super interessante, a gente gosta de falar bastante sobre filhotes. Não necessariamente a gente precisa falar, é, às vezes, sobre socialização. A gente está falando sobre socialização, mas dentro da socialização, vocês têm alguma dúvida sobre o seu pet que tem medo? Alguma coisa, vocês também podem mandar por aqui. Oi, Rafa. Boa noite. Boa noite, Cintia. Tudo bom? Tudo. E você? você. Certo. Estou contando um pouquinho pro pessoal sobre a nossa live de hoje. Dando continuidade aí às lives sobre filhote. Que a gente vai falar um pouquinho sobre socialização. E tirar, dúvida, e tirar as dúvidas de modo geral do pessoal, né? E aí, bora lá. Bora lá. Vamos aproveitar para já entrar com uma pergunta polêmica. A gente já vai começar com a pergunta polêmica para a galera já comentar aí no, no, na nossa live. É, já que a gente vai falar sobre socialização? Primeiro, vamos, é, vamos explicar o que é socialização para o pessoal, mas também o que eu queria saber de você é qual que é a importância do filhote ficar com a, com a mãe e com a ninhada e até quando que ele precisa ficar com a, com a mãe e com a ninhada? Bom, vamos lá. Então, assim, é... na minha visão, o filhote ele precisa ficar com a família, né, com os pais ali, a ninhada, até mais ou menos uns 60 dias. Né? Eu acredito né, que esse período é super importante, tanto é, do ponto de vista da saúde do filhote, né, onde ele vai conseguir é, se amamentar, é, pegar anticorpos uh, e também aprender a se comunicar um pouco com o mundo, né? Digo tanto com outros cães, tanto com outras é, pessoas, né, outros, outros animais porque muitas vezes quando o filhote ele é tirado muito cedo, muito cedo eu digo 30 dias um animal, por exemplo, que é, foi resgatado de maus tratos, alguma coisa assim do tipo Ele acaba perdendo esse contato é, inicial com a família Então ele também fica é, defasado com relação à linguagem corporal dele, né? É claro que com o tempo ele vai aprendendo, mas essa, digamos assim, etiqueta Essa educação inicial é muito importante que ele aprenda ali na ninhada, né? Porque por mais que... É, nós humanos possamos ensinar comandos de obediência, é, ensinar para ele é, como ele deve se comunicar, através também de uma socialização, de uma, de uma ambientação entre os seres, eu digo tantas pessoas, mas é, a parte inicial da vida dele é super importante que ele fique é, na ninhada. Né? Então, acredito que até uns 60 dias assim, o filhote, ele, ele é, é, o ideal é que ele fique na ninhada dele, para depois, sim, ir para um outro lugar, seja é, com, uma, com uma família, com mais cães, enfim. Eu concordo 100% em número e grau também, acho que 60 dias é uma, um período ideal. E, e a comunicação, quando a gente fala da, da comunicação canina, também vai envolver o jeito que esse animal vai brincar, né? Muitas vezes o que eu percebo, Rafa, não sei se você concorda comigo, é que se o animal ele é retirado muito cedo ele é Não só essa comunicação é prejudicada Como também a interação com os outros animais é prejudicada né? Então você vê às vezes o um animal que não, não, não sabe medir o, a brincadeira Às vezes é morder um pouco mais forte Porque essa interação entre filhotes É assim, ele vai morder um pouco mais forte O outro chora e ele para né? Isso ele vai aprendendo conforme, conforme vai passando o tempo e aí, se a gente tira isso dele, muitas vezes ele cresce um cachorro que não tem essa, essa habilidade, né? Sim, e muitas vezes também, é, é, tanto ele não sabe fazer essa medida na brincadeira, mas ele também acaba é, não sabendo se comunicar de uma forma correta, quando os outros cães chegam perto dele, né? É claro que, assim, o temperamento do cão a gente precisa levar em consideração. Tanto é, a parte genética, a parte é, da mãe, né? Como que foi o, o histórico dela, como que foi essa gestação é, A gente precisa levar em consideração raça é, e o temperamento do próprio cão O ambiente também, né? Tem impacto Mas levando em consideração só essa parte de socialização, eu vejo muitos cães por exemplo, assim, que eles têm uma dificuldade de se comunicar. Eles chegam, sei lá, num cachorródromo ou num parcão, ou mesmo quando ele está passeando na guia junto com o tutor, ele vê um outro, o, o cão, ele vê um outro cão e ele não consegue é, interpretar se aquele cão está sendo mais amistoso com ele, se ele está um pouco inseguro, ou por exemplo, se o cão é, chega muito forte nele, ele não sabe sair dessa situação é, de uma forma.. É, agradável, né, assim, sem tensão, né, e é claro que a socialização junto com o tutor, que ele vai proporcionar isso ao longo da vida, é importantíssimo, mas essa fase inicial, ele consegue pegar muita informação e muitas coisas ali na própria ninhada, onde a mãe também vai colocando alguns limites, né, entre aspas, né, vai mostrando como que ele deve se portar ali, é, é, o, que ele, o, o que ele deve fazer ou não fazer e, e isso é algo assim que a gente não consegue substituir, né? É a mesma coisa, é, sei lá, a gente querer substituir uma mãe na fase inicial de um bebê humano, né? Não, não tem como, é super difícil, né? E às vezes você gera traumas, às vezes, ou situações que são muito mais difíceis é, lá na frente resolver. Então, a linguagem, por exemplo, é, A linguagem e comunicação é, de, é realmente uma questão muito difícil, é insubstituível, não dá para a gente trabalhar. Mas às vezes, mesmo que o animal, ele, né, por qualquer razão, ele tenha uma dificuldade de, de comunicação, ele se torna um animal agressivo por conta de uma falta de comunicação, algum animal é, teve ali uma interação negativa e ele se tornou por conta disso sensibilizado. Dá muito mais trabalho, né? A gente, a gente trabalhar com animal, a gente tem que levar em consideração todas essas questões. Então, quando a gente faz uma live de filhotes, quando a gente fala sobre filhotes, é muito, a gente sempre bate na tecla, que é muito muito mais fácil a gente prevenir, muito mais fácil a gente pensar. Quando filhote, né? por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai, já está pensando em adotar um cão, está pensando em comprar um cão já pergunta para o canil, já, já pergunta, né? Ficam um resgatado tem uma questão um pouquinho diferente, mas no canil, quando você vai comprar um cão, já pergunta no canil, já alinha essas informações para pegar um pouco mais, mais tarde, se é um canil que às vezes vai liberar o óleo do cão mais cedo, para pegar um pouco mais tarde e deixar o animal com a mãe mais tempo, porque com a linhada, de modo geral, não necessariamente é a mãe, né? Para fazer essa interação, fazer ele realmente... Crescer saudável, não só fisicamente, a gente tem que falar isso, né? Mas emocionalmente também. Então, é, realmente é uma coisa que impacta bastante. A gente tem visto, Rafa, não sei você, mas eu tenho visto os cães serem liberados cada vez mais cedo. Cedo e também... É, aí, claro, que eu, eu vou só dar uma introdução nesse outro assunto, mas assim, a gente vê o cão sendo liberado muito cedo e castrado muito cedo. Já vi vários... Castrado muito faz... também. Tem castração pediátrica, assim, o cachorro, eles castram com 30 dias. Aí o cachorro vai com 45 dias para casa do tutor e muitas vezes esse cão, ele, além de ter é, a, a, a parte muscular e óssea prejudicada, é, pode prejudicar também a, a, a parte é, fisiológica dele com relação à urina. Então ele pode não conseguir urinar direito, é, enfim, assim... Quando você castra muito cedo, tem muitos problemas envolvidos, né? É... E o desenvolvimento desse animal, né? Por conta dos hormônios do crescimento que você inibe. E eu vejo, assim, que é realmente uma mudança de cultura que a gente precisa é, construir, né? Porque muitas, assim, infelizmente, é, a gente tem uma mudança é, de um senso geral das pessoas, isso leva anos né eu não sei se eu vou conseguir ver a mudança que eu gostaria é, totalmente assim é, é claro que eu vou ver muita coisa de, e, a, e, a, e até hoje desde o meu nascimento até hoje eu já vi muita coisa mudar mas poxa eu tô com 35 anos quando eu era criança era normal cachorro ficar no quintal o dia inteiro é, ficar preso com, com corrente até hoje ainda tem isso então assim olha já já passou aí 35 anos para a gente ter umas mudanças. Eu acho que se a gente esperar mais uns 35 anos, quem sabe a gente tem mais algumas mudanças. Mas é algo que a gente precisa começar a plantar agora. Porque a gente precisa entender que, assim, ter um cão, é, você você precisa entender o mundo desse animal. né? Você precisa entender que ele é um ser complexo, ele é diferente, de é necessidades diferentes das nossas. né? E a gente precisa entender essas necessidades para conseguir dar uma qualidade de vida para ele, de uma forma geral. Não só dar uma, uma ótima ração, se preocupar em comprar o melhor brinquedo é, ou enfim, a melhor coleira. Não, ele, assim, a gente pensando de uma forma, é, em, levando em consideração a socialização dele, o tempo de atividade física, tempo de atividade mental, enfim, todas aquelas coisas que inclusive a gente já falou naquela outra live, é, é, a gente vai conseguir construir isso, mas, assim, realmente é uma mudança na, na visão que a gente tem dos cães, né? E, a... É, e a, gente, é, a gente tem as gerações passadas que também, às vezes, resistem muitas vezes, né? Às vezes, ai, ah, é tutora, hoje a gente vai orientar da maneira adequada, é realmente é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que plantar a sementinha e cultivar e, e disseminar. E é por isso também que a gente faz as lives, é por isso que a gente é, tenta fazer o máximo de, de conteúdo para chegar até, o, até os tutores, né, para o pessoal também que está assistindo aí também ter esse conhecimento. Eu acho que muitos estudos científicos, a equipe, os cientistas, a equipe acadêmica, tem também estudado muito temas, temas de modo geral, tanto comportamento canino como comportamento felino. Eu acho que muita coisa tem mudado, é, fico um pouco esperançosa, ainda, ainda fico esperançosa, tenho bons, boas expectativas para os próximos anos, mas assim, realmente é muito, muito lento. Porque o processo de mudança humano leva tempo, né? A gente não, é, o que a gente, às vezes, não leva em consideração é isso. Você, muda, você não, não vai é, é, mudar do dia para a noite o pensamento de alguém. E aí, e aí a gente leva isso para várias, várias áreas, né? não necessariamente só parte de comportamento. Leva tempo, a pessoa vai, vai amadurecendo com aquele conhecimento e vai entendendo um pouquinho melhor. Mas importante é isso. A gente disseminar o conhecimento da maneira correta, a gente falar sobre a, a, as coisas que a gente tem embasamento por trás, para realmente a gente certificar que as informações, porque na internet é fácil de achar tudo, né? Então é tentar achar, mandar para o tutor essas informações, passar por todas essas informações da melhor maneira possível e a informação mais correta possível. Então, eu acho que daqui para frente muita coisa deve caminhar para o melhor. Assim como a nossa geração passada foi Mudou, né, para essa geração aí, as evoluções de certeza. Maravilha, então, a gente já, já respondeu a segunda pergunta nossa aqui, já vou aproveitar e vou falar sobre a nossa terceira pergunta, que seria qual que é o melhor momento para socializar um cão. Então, assim, passados 60 dias, manteve com a, manteve com a, com a família, lá, com a linhada, tem muita gente que fica na dúvida, mas e aí, agora socializo, agora, agora eu, eu adestro, não adestro, até quando que eu posso adestrar? O que que eu faço? Então, é... a gente precisa entender. Eu vou repetir essa frase que eu falei na outra live, mas assim, o cão ele aprende o tempo todo. Ele está sempre aprendendo. Então, assim, a, a... isso é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Assim, nossa, quando que eu posso socializar? Quando é que eu posso? Quando quando que eu posso começar a adestrar? A partir do momento que você tá com o cão você já está adestrando, você já está socializando ele na sua casa, ambientando ele em outro ambiente. Então, assim, é, a partir do momento que você é, acolhe o cão, né, é, adota, compra, enfim, que ele faz parte da sua família, você já pode socializar ele. Né? É claro que é, socialização não é só a gente levar em parque, é, passear na rua, né? porque muitas pessoas acham que o cão ele vem com um chip na cabeça, de que ele já sabe coleira e guia. E não. <risos> ele precisa entender o que é isso. As pessoas falam, nossa, compra ali a coleira mais né, a mais bonita de todas. O cérebro já está programado, né? Já foram lá no Windows, botaram lá. <risos> Joga ali a coleira no cachorro, a guia, sai, apresenta um mundo cheio de estímulo. E muitas vezes você acaba traumatizando o cão dessa forma, né? Se a gente... É... Relacionar, né? é, é, relativizar, relativizar com o ser humano É como se, por exemplo, assim, você pegasse um bebê Que sempre esteve na sua casa E de repente você coloca ele numa escola Naquela hora do recreio, naquela gritaria, naquela doideira Muita coisa acontecendo Ali, barulho, pessoas Enfim, a, a criança ela não vai entender Muita informação acontecendo É como se, por exemplo, assim, agora a gente saísse da nossa casa E a gente vai para um show de rock sabe Então é muita coisa Então a gente precisa, claro, é claro é, Ter um, ter um, um planejamento né, Para a gente conseguir fazer essa socialização da melhor forma Então assim é, E a gente precisa é, entender que, que isso é uma dúvida também que eu recebo muito é, Será que eu consigo socializar um cão Depois que ele já é, ficou adulto? Né, depois de um ano? Sim nós conseguimos, né? porque o cão ele aprende por toda a vida dele. No entanto, é... a melhor fase para socializar, sem dúvida, é quando ele é filhote, porque é como se ele fosse um livro em branco. né? E a gente também é... pega algumas janelas, a gente chama de... de primeira e segunda fase do medo. A primeira fase do medo, a gente entende mais ou menos ali, por volta de dois, quatro meses, assim, é mais ou menos ali. E a segunda fase do medo é perto de um ano de vida do cão, tá? Mas, na primeira fase do medo, é, é onde o cão, ele... como é, é como se abrisse uma janelinha na cabeça dele e ele ficasse muito suscetível, muito sensível aos estímulos que acontecem no mundo. Então, é muitas vezes nessa fase que o cão, ele consegue... É, é, captar algumas coisas no ambiente que podem gerar algum tipo de trauma, que podem gerar algum tipo de sensibilidade, é, algo que na, assim, a gente pode entender que é algo simples, que é algo pequeno, mas que para ele pode ser muito é, desafiador e causar consequências ao longo da vida inteira. Então, assim, de uma forma prática, é, o que, que é socializar? É a gente mostrar para o é, pro cão como é o mundo e ele entender. Através dos é, sentidos dele Seja olfato, uh, uh, seja o paladar, seja a visão Ele entendendo como que funciona a sociedade né? E a primeira sociedade que a gente é, é, mostra para ele né? O, o a, a primeira socialização que a gente faz seria dentro da nossa casa Então seria apresentar a, fa a família é, Apresentar como que funciona o espaço da casa é, os locais que ele pode ir Os locais que ele pode não ir O local de dormir, o local de brincadeira O local de comer, o local de fazer xixi Isso, isso é também é uma socialização Ah, mas quando é que eu posso sair? Né? Aí tem uma... Eu não, eu não diria uma briga, mas assim Tem um, tem um, um opiniões e opiniões de veterinários O que, que eu acredito? Se a gente espera até o cão ele tomar a terceira dose Que geralmente... É, a, seria aquela dose da V8 ou V10 Lá pelos três meses e depois mais 15 dias A gente vai perder muito essa fase ótima de, de socialização dele Então, na minha opinião, a gente pode e deve socializar o cão antes Nossa, então eu posso levar ele para o sítio com um monte de animal? Não, a gente a gente pode socializar ele num local com é, menos possibilidade deles ele ser acometido com algum tipo de doença Aonde? Eu posso chamar pessoas em casa, eu posso. Aí é algo assim que precisa ser muito bem estruturado. Claro. Trazer o cachorro para casa, né? Tipo, nossa, tem um amigo que tem um cão, é, que ele tá vacinado, ele não tem tanto contato com coisas de fora, enfim, precisa ser muito estruturado para fazer uma socialização dentro de casa. Uh, eu posso, por exemplo, ir no hall do meu prédio, eu posso pegar esse cachorro e ir, por exemplo, num shopping. Que é, um, que é um local mais seguro, que não tem tanto contato com terra, é, não tem outros tipos de animais lá. É, e no então... colo, né, Rafa? Você vai levando no colo, é pequenininho, não tem problema nenhum, né? Qual que é a dificuldade? Só levando no colo, não tem problema. Ele tá vendo o ambiente do mesmo jeito, né? Então, tem essa questão do colo, mas eu acho que é assim. Tem, tem duas formas da gente fazer essa socialização no colo. O que a maioria das pessoas faz é pegar o cachorro no colo e ir apresentando os estímulos para ele, só que de uma forma assim desordenada e sem verificar a intensidade das coisas. Isso eu acho muito errado, muito ah, errado. Porque isso é força, né? Você não dá a escolha para ele. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas pegando o cachorro, olha só que bonitinho, olha aqui que bonitinho. Sabe, forçando o cachorro, inclusive, interagir com outros cães, com outras pessoas, deixando um monte de gente encostar nele e ele não tem essa possibilidade de sair. Então, A eu acho Exato. você fazendo uma socialização dessa forma, você está construindo um cão que provavelmente vai ter medo e vai apresentar agressividade. Socialização no colo, eu poderia, por exemplo... É, quando eu quando eu vou receber pessoas em casa eu posso deixar ele cheirar mas sem é, pegar muito ele mas, assim, é, eu faria de uma forma bem inicial ele cheirando eu vendo se ele quer interagir e logo colocaria no chão eu acho que assim a gente é, usar é, essa socialização do colo é, ainda Tem mais por uma tomar muito é, cuidado, né? ainda mais por uma pessoa sei lá leiga que não entende muito ela vai cometer mais erros do que acerto. Então assim, o ideal seria A gente fazer, por exemplo, um treino de guia né? Ensinar o cão o, o, o, é, Ele utilizar o equipamento Então posso ensinar ele a passear dentro de casa Vários dias Para depois eu sair com ele num shopping Eu ir, por exemplo, sei lá Uh, num pet shop grande como Pets Cobase, Petland é, De preferência num, num horário né, Que não tenha tantas pessoas Não é você ir no shopping num sábado à tarde Ou num domingo à tarde, não É você tentar ir num horário mais alternativo né? de, de dia de semana Sei lá, na hora do almoço Dependendo da flexibilidade Mas assim, buscar formas de Mostrar o mundo para esse cão né? Mas sem ele tendo tanto contato assim com locais Onde ele pode ser acometido Por algum é. um, Alguma coisa assim E depois, claro, é que, que ele já tiver é, Tomado todas as vacinas Estiver pronto, aí sim a gente Levar com cautela também, com, com planejamento é, Em locais onde tem Maior quantidade de cachorros E pessoas É, e, e sabe o que é interessante? Muita gente não sabe Que a socialização, a gente tem que Planejar e a gente tem que pensar quais estímulos que eu vou apresentar. Porque a gente, às vezes a pessoa inconscientemente, se isso não for muito bem planejado, ela está apresentando 10, 15 estímulos de uma vez só. Porque se ela vai levar no shopping, ela vai andar de carro, vai ter a caixa de transporte ao colher e a guia, vai ter pessoas diferentes de homem, mulher e etc, etc, etc. Vai ter... É, barulho de carro, barulho de moto, barulho de caminhão, outros cães, né? Então tem que planejar direitinho e cuidar para que não, isso tudo não seja um excesso de estímulo. E O animal que nem você falou, isso não seja, na verdade, uma, uma em vez de fazer, uma, em vez de a gente socializar esse seu um um, uma situação que lá na frente a gente possa ter um problema. Acho que é, é, é uma habituação que a gente precisa fazer com associação positiva. Então, é importante a gente lembrar que também é, tem que ser uma experiência positiva para o cão. Não pode ser, que nem o Rafa falou, algo forçado, que o animal está querendo sair dali, você está tentando segurar, sendo feliz, se agarrando o cachorro. Não, você vai ficando no colo que faz agora. Não pode, né? Tem que ser sempre uma experiência positiva. Essa é a ideia de socializar, é fazer o animal ficar preparado para o mundo que está lá fora, né? E, que, que você falou, acho que tudo começa em casa. Mas é legal sempre esse planejamento, porque aí o doutor ele consegue ter uma ideia e fazendo as coisas aos poucos no tempo do cachorro, né? dando a escolha para ele. E a gente entender também é, a particularidade da vida de cada família, porque, por exemplo Se a gente for pegar é, Uma família que Por exemplo, a gente a gente está aqui em São Paulo Imagina uma família que mora No interior, né? Numa cidadezinha ali que é bem tranquila E bem calma, então assim Lá provavelmente não tem tanto barulho assim De moto, de caminhão, de um monte de coisa Então o cão ele está acostumado Com aquilo, aquela é a base dele né, a, a Aquilo é, é o que ele entende como normal. Então, se a gente for fazer uma socialização ideal, o ideal é que, é que a gente vá de degrau em degrau. Então, por exemplo, ah, o primeiro local é dentro de casa, depois eu posso fazer no hall do prédio, depois eu posso fazer na garagem, aí depois eu posso fazer uh, na frente de casa e também tomar cuidado, como você falou, com o tempo. Não é, por exemplo, nossa, hoje eu vou socializar o meu cachorro Eu vou sair 10 horas da manhã e vou voltar 4 horas da tarde Não, às vezes é de 10, 10 minutos É tipo, é um pouquinho e sai Agora, se você, por exemplo, mora na Avenida Paulista O cão, ele tá acostumado com muito barulho, com muita coisa Então, ele é um cão que já entende que aquela barulheira, aquele caos todo é o normal dele então, por exemplo, nossa, eu moro na Avenida Paulista, é, qual que seria o próximo degrau depois da minha casa? Eu vou ter que pegar o carro e ir para outro lugar? Não, esse cão, ele vive num local que já é barulhento. Então, talvez, para ele, o próximo degrau possa ser na rua com todo aquele barulho mesmo, porque ele já está acostumado com isso, né? Então, a gente também precisa avaliar é, caso a caso, né? Não tem uma receita de bolo, a gente, a gente precisa... Avaliar o que está que acontecendo, é, o perfil daquele cão também, e aí montar um planejamento de socialização adequado. Sim, e assim, eu já, já eu também recebo bastante gente que às vezes não morava em São Paulo, Rafa, e veio para São Paulo com um cãozinho. E às vezes era isso, né? Às vezes é uma cidade menor, uma cidade que não tem a mesma movimentação de São Paulo, que não tem barulho de moto e fogos como tem em São Paulo, né? Então, assim, o que, que, é, que, que a gente, às vezes a gente tem que cuidar? Se antecipar nesses... nesses né, Para quem está ouvindo e tem um filhotinho em casa ou, vá, ou pretende adotar um filhotinho, pensar nisso, assim, vou me mudar, se eu for me mudar, eu planejo me, me mudar. E nos próximos dias, nos próximos meses, eu já, me, já tentar acostumar esse cão com... É, é, com barulhos maiores, né? Então, que nem a gente estava conversando, às vezes, ir para uma, uma rua mais movimentada da sua cidade, tentar fazer, aos pouquinhos, essa, essa socialização para ele não chegar aqui e não tomar um sustão no meio da vida Paulista, né? E aí, <risos> realmente, isso dificultar. Então, assim, são várias coisas e acho que é válido fazer isso com o profissional, principalmente para o pessoal que é leigo, é procurar um adestrador, procurar alguém ou um consultor comportamental, um veterinário comportamental, se estiver na sua cidade, para conseguir te auxiliar nesse sentido. Aqui, a gente, nosso público, a maior parte de São Paulo, mas pessoal que está de fora de São Paulo também já aproveita a dica. É, Ufa, maravilha. É e aí... É Só Apresentando mais um ponto, é isso que você falou de contratar um profissional. Eu acho super importante isso, realmente, né? Ainda mais é, depois que a pessoa entende todas essas camadas da socialização. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa, é, sei lá, com um adestrador, ou ela mesma se vê assim, nossa, eu tô só passeando com o meu cachorro, tô ali sem fazer nada, tô ali parado na calçada e nada está acontecendo. Não, muita coisa está acontecendo. Para gente é algo comum, mas para ele é um universo inteiro que está sendo apresentado ali. né Então, com certeza, um profissional vai ajudar e muito nessa fase inicial. Você sabe um exemplo disso? Portão de prédio abrindo e fechando. Às vezes o cachorro tá, o filhotinho né está passeando, já passou, às vezes do... do... Do, do período das vacinas já saiu na rua às vezes é a primeira vez que está saindo na rua a segunda vez enfim é, com o um adestrador eu vejo ele se, o cachorro se assustando com o portão do do, do prédio abrindo e é uma coisa que para a gente é tão automático a gente já anda na calçada ninguém repara às vezes você tem você tá, o porteiro lá seja o portão da garagem da, do prédio ou o portão do pedestre já é um, uma poluição sonora para a gente, nós seres humanos, tão comum que a gente não repara, é inconsciente. A gente está andando na calçada, a gente consegue na calçada. É que a gente trabalha com comportamento, a gente repara com qualquer coisa. Então é o que eu falo, da mesma coisa do olhar, né? Do, da nossa, do nosso olhar é, mais crítico com a linguagem corporal do cão. Às vezes o tutor ele não tem esse olhar para perceber o desconforto. Né, então um profissional vai ter um olhar treinado. O profissional ele vai se atentar mais aos detalhes do que às vezes alguém leio Então, ajuda um profissional que tá do lado e também ele vai ter essa visão. Exatamente o que você falou quando você falou, eu lembrei dessa cena que às vezes eu tô passando na calçada. Às vezes tem cachorro que se assusta e é uma pra gente algo automático, né? Muitas vezes isso aí, né? Bom, e aí. Que situações, já que a gente falou algumas já, mas que situações e que coisas é importante um cachorro ser socializado? Olha, é... só uma coisa que eu acabei de lembrar agora. Tudo isso que a gente está falando, né, eu, eu acho que algumas pessoas podem estar pensando assim, nossa, quanta coisa que eu devo pensar. Mas isso, assim, esse, esse tanto de informação... Realmente é para trazer é, um senso crítico com que a pessoa já pensa sobre cães, né? Entender que tem todas essas camadas, mas não é algo que pode paralisar essa pessoa. Do tipo, nossa, eu tenho que aprender tudo e depois colocar em prática. Só que muitas vezes esse tempo que você é, investe aprendendo em muitas coisas e não coloca em prática, pode passar aquele período ótimo, ainda mais se você tem um filhote. Então, então assim, o, o ideal é como você falou, a gente entender e colocar em prática, entendendo e colocando em prática e aprendendo também com as situações que vão ocorrendo, né? Uh, com relação a o que, que é importante, né? É, é, aonde que eu posso socializar esse, esse com essa pergunta? Desculpa. Que situações e o que que é, o que que é importante o tutor se atentar é, a gente já falou algumas, mas o que, que é importante ele se atentar? que ele fala assim, não, isso é importante eu me atentar que eu preciso socializar. Olha, é, principalmente os ambientes que você mais vai frequentar. Então, por exemplo, se a gente for pegar é, uma família que tem uma rotina de assim, nossa... Uh, eu consigo passear com o meu cachorro de manhã e depois à noite. Então, esse cão, ele precisa conhecer esse local onde você vai passear. Se vai ser é perto da sua casa, uh, ele precisa estar tá muito bem acostumado ali com a região. Se é um cão, por exemplo, que está é, numa família em que ela usa muito o carro, tem alguma rotina é, um, um pouco diferenciada, ele precisa estar tá muito acostumado com o carro. Se é uma família, que é o que, é o que eu vejo que muita muito acontece, né? Muito comum. É uma família que viaja muito todo final de semana. Se esse cão, ele não tá acostumado com o carro, com barulho, em ficar horas, muitas vezes, dentro do carro, é, ele vai sofrer, né? Então, se você já tem esse perfil de que, nossa, eu uso muito carro, eu vou viajar. Então, desde pequenininho, o cão, ele precisa se acostumar com esse ambiente é. do carro. Nossa, então eu pego esse cachorro e... É, começo a dar várias voltas com ele. Não, eu vou fazendo um planejamento degrau por degrau. Eu primeiro mostro em volta do carro. Eu posso alimentar ele dentro do carro. Depois acostumar ele com a porta fechada. Depois eu posso começar a ligar o carro, andar só na garagem, colocando várias etapas até o carro ser algo normal para ele, ser algo comum, ser, ser, ser algo em que ele consiga muitas vezes até dormir. Onde você não precisa ficar preocupado. Nossa, será que o meu clônico está estressado? Porque o que eu mais vejo é que eles ficam totalmente ofegantes. Eles, eles ficam é, é, tensos ali com, com a movimentação. Muitas vezes eles não, eles não gostam ficam muito incomodados com a aproximação de pessoas. Seja, sei lá, um frentista ou uma pessoa que está passando ali na rua vendendo algo. Então, é, ele precisa estar tá muito bem acostumado com os locais que essa família frequenta. Né? Seja no passeio, seja no carro Nossa, se eu sou uma família que eu gosto muito de, sei lá, fazer trilha Ou ir para um parque de final de semana Então ele precisa estar acostumado com o parque Nossa, então eu já vou direto no Ibirapuera domingo de manhã? Não, eu posso ir para um parque perto, perto da minha casa Começando uma por... Então assim, assim, o ideal é que é, o cão ele faça parte da rotina da família e quanto mais a família introduzir o cão na rotina dela, mais ela precisa estar atenta a esses locais onde o cão vai precisar estar confortável Porque senão vai se tornar um problema tanto para o cachorro, que vai ser muito desconfortável para ele, e para a família também Porque muitas vezes a pessoa ela vai ficar presa é, imagina se é uma, uma, uma família que está muito acostumada a viajar Aí de repente ela, ela não treina o, o cão para isso, não socializa ele, não é, faz essa ambientação no carro Esse cão ele começa a passar mal, ele vomita, é, ele pode desmaiar, enfim, pode acontecer muitas coisas E aí essa família não vai conseguir viajar, é, vai causar vários, vários tipos de problemas Então eu acho que assim, é muito pessoal mas se a gente for falar assim, nossa, de uma forma geral Precisa socializar na rua, com pessoas, com cães Se possível, até com outros animais Sei lá, um cavalo passando na rua, um gato é, Estímulos comuns, sabe? Por exemplo, um saco de lixo dentro de casa Campainha, é, barulhos de fogos de artifício é, Secador, aspirador, rodo é tudo que fizer parte da vida do cão né você <risos> mandou ele aos poucos que aquilo é algo comum né e entendendo aonde ele pode ir ou não então por exemplo nossa é, eu, eu quero ensinar o meu cachorro a ficar super bem quando a diarista vem em casa limpar as coisas ela vai usar as ela vai usar roda, ela vai usar um monte de coisa, e aonde esse cão vai ficar? Ele pode ficar numa caminha, a gente pode ensinar um place para ele, um chair stay é, eu posso mostrar para ele que aquilo é algo comum que está acontecendo. Mas a gente precisa fazer desde o começo degrau por degrau É, situações do dia a dia, né, basicamente, e estímulos do dia a dia que, para a gente, normais, né? Porque nós já estamos acostumados, a gente esquece que uma vez a gente foi pequeno também, isso tudo foi novo para a gente, mas trazer isso para o cão, acho que isso é essencial, né? Ter esse olhar e esse cuidado para analisar certinho cada coisa e, e, e trazer esse estímulo de forma positiva, e não num susto, e não no medo, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante também, Rafa, é fazer um manuseio gentil, né? É acostumar, habituar o cão a ser tocado, Sim. né? A observar, a, para depois, quando o veterinário for é, examinar esse cão, ele também tá habituado com esse toque de manuseio de orelha, de pata, né? Não só veterinário, mas também a família, né? Muitas vezes, por exemplo, Sim. vai é, fazer... Fazer uma festa de família, alguma coisa assim E chega uma criança Ou chega uma pessoa idosa Que tem muitas vezes a pele, a, a pele mais fina é, E o cão entender que, as, que a mão das pessoas Serve realmente para dar carinho nele é, Para dar algum tipo de comida brincar, dependendo do local Dependendo da intensidade Mas é, é como você falou, é, a gente é, socializar não é só ambientes, é Também a interação que ele faz com pessoas e com outros animais. Então, ele aprender realmente a ser tocado, porque isso ajuda muito é, nesse processo de levar no veterinário, né? Eu lembro que o sushi, né? O meu golden, uma vez eu levei ele para fazer um raio-x e ele dormiu. Ele deitou, ele deitou assim e ficou lá. Então, porque... Oh, su su su sucesso! Tô, adorei esse negócio aqui. <risos> Pode ficar com o tempo, né? Tranquilo porque não era algo aversivo para ele. Porque ele também foi para isso. A, a gostar do toque de pessoas. Então, assim, quanto mais a gente ensinar é, pro cão, mais ele vai conseguir é, generalizar essas coisas e entender que... Tudo vem para o bem dele, tudo vem para agregar algo, né? É como se fosse um, um ser humano, né? Se ele se ele, se ele tem experiências é, ruins, é, seja com pessoas, seja com cães, ele vai acabar esperando isso de outras pessoas e de outros cães, né? Agora, se a gente constrói momentos, um, um histórico é, positivo de socialização, de ambientação, de interação a gente só tem a colher bons frutos. né? E muita gente leva o cãozinho no veterinário também só na hora que dá problema, né, Rafa? Sim. E o ideal? o ideal é a gente pensar, levar isso com antecedência, fazer também uma associação positiva com o médico veterinário e com a clínica veterinária, né? Porque ao longo da vida inteira desse cão, ele vai ter passagens pelo médico veterinário. Não pode ter medo, é. né? Pet shop também, com o banhista, tem muitos, é, muitos não, né? Eu conheço um, mas acredito que tenha mais. É, pet shops aqui em São Paulo que eles têm um programa de primeiro banho do cão, né? Onde o tutor pode acompanhar, muitas vezes o tutor ajuda o banhista a dar o banho. Então, assim, pra gente realmente não traumatizar. Porque o que, que a maioria faz? Pega, pega o cachorro muitas vezes de três, quatro meses. Ah, tá sujo. Sei lá, ele brincou no parque, leva no banco, e vai. ele vai ser manipulado por uma pessoa que ele não conhece, vai ter um secador barulhento, um soprador mais barulhento Sim. ainda, outros cachorros latindo, um caos, assim, é, assim, é pedir para o seu cachorro ter um trauma, né? E é, é assim, se a gente Aí leva a, esse A pessoa pega o celular e o filme e faz é, um TikTok, fala, em, vez de, falei... em, em vez de ficar desesperado que o cachorro tá daquele Exato. jeito. E o que, que mais importa ali? é Se o cachorro está bonito, se ele está se ele chifoso, né? A gente não leva em consideração tudo o que está acontecendo. Então, tudo que é, a gente for apresentar, né? Gente, tudo que o cão for vivenciar, ele, ele precisa ser apresentado primeiro, né? Então, seja no veterinário, para ser manipulado, seja no banhista, é, seja, por exemplo, se você é um... Se, por exemplo, o cão está tá numa família onde as pessoas vão viajar é, de vez em quando, mas não pode levar o cachorro. Então, ele tem que estar tá acostumado, é, seja com um pet sitter, é, é, com uma pessoa que vai realmente ter aquela responsabilidade com ele. Ele precisa ter um grau de confiança. Então, assim, tudo que ele for vivenciar, ele precisa ser treinado. Ele ele, ele precisa conhecer, né? Não, é importantíssimo. Isso que você falou do banhitose é essencial. E a gente tem, sempre que a gente olha né? essa dúvida, que é quando o pessoal vem, ah, mas o que, que eu preciso socializar? O que, que eu preciso me atentar nessa hora? A gente olha muitas vezes o cão adulto já e a gente já vê os medos que se desenvolvem depois. E tudo que a gente está falando aqui, a gente já vê cães que perderam esse processo de socialização, tiveram experiências negativas, sensibilizaram e são adultos hoje Medrosos, ansiosos, fóbicos Que muitas vezes a gente precisa até Além de trabalhar com manejo ambiental E modificação comportamental A gente tem que entrar com fármacos Porque o animal aí começa a salivar A ter tremor, a se defecar, a se urinar De tanto medo Por conta de uma determinada situação Que não foi apresentada previamente E aí ele já foi uma situação de emergência na hora, no susto, com aqueles, aquilo tudo de estímulo de uma vez, e acabou sendo muito negativa a experiência. Então, é isso que é, que é importante a gente avaliar. né? E a gente consertar isso é possível, mas é bem mais trabalhoso e sofrido para o cão e para o tutor. Por isso, isso que a gente bate dando na tecla da gente conseguir é, prevenir isso, né? fazer a prevenção. Trabalhar com antecipação, ensinar antes de dar errado e Ensinar o certo em vez da gente tentar consertar o que já está errado É verdade A gente tem uma perguntinha, deixa eu ver aqui Acho que tem duas perguntinhas Deixa eu ver aqui Ah, sim, ah, os Ursinhos chão estão comentando que além da veterinária, a mente do tutor também precisa mudar, né? Então, não só a área da veterinária, o tema que a gente estava falando antes, né? Sobre o tempo que o tutor, que as pessoas em geral levam para mudar e para pensar de maneira diferente. A gente já tem mais conhecimentos verídicos do que mitos e preconceitos sobre nosso comportamento. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Muito. muito... Tem se quebrado, muitos mitos Têm sido quebrados também e, e o mundo Tem melhorado nesse sentido Muito conhecimento tem sido Disseminado também na internet né? Mas a gente ainda Vê muitos mitos por aí Muitas coisas Muitas frases prontas Que a gente não gostaria de escutar mais Mas que a gente ainda escuta Mas cada vez menos, vamos pensar assim Sim, sim. eu acho que a gente está no caminho certo Estamos no caminho certo a Sofia disse, muita gente esquece que ficar sozinho não é algo natural para o cão e que precisa ser aprendido. Como ensinar o filhote a ficar tranquilo sozinho, Rafa? E esse, toda vez que eu ouço essa palavra sozinho, já me vem ansiedade. Já dá ruim, né? Já, porque se você for ver, é... E isso é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Nossa, eu preciso ensinar o meu cão a ficar sozinho, né? Sim, e assim um grande problema que veio com a pandemia foi que os cães eles não aprenderam a ficar sozinho. Eles não foram socializados corretamente porque a gente não não podia sair é, e a gente não e, e consequentemente a gente não saindo de casa. A gente ficou muito em casa trabalhando de home office e tudo e aí de repente começou a voltar tudo de uma vez. E aí, eu... deixa eu só te interromper para comentar que as crianças também tiveram problemas, não foi só os filhotes de cães, uhum. né? Porque também teve muita, não foi só os seres humanos também tiveram problemas nesse período de pandemia, as crianças de modo geral também não socializaram, com né? certeza. E não só crianças, adultos também. É... Eu... <risos> eu, eu acho que todo mundo teve problemas com essa pandemia, né? E, é. e, e realmente isso é algo que, que acontece né? Os cães eles não estão acostumados a ficar sozinhos né? eles, eles realmente é, precisam, né? querem e precisam ficar muito é, é, é, com os tutores Com a família, né? com, com esse vínculo de segurança que ele tem né? com o, o tutor E a gente pode e deve ensinar ele a ficar sozinho Mas assim, é claro que a gente ensinar essa essa independência é, para o cão, ela não pode também ser de uma vez. Do tipo assim, nossa, é, eu vou é, pegar um cachorro, mas eu sei que, por exemplo, no dia seguinte eu vou ficar o dia inteiro fora. Ou, por exemplo, eu vou ficar três dias com o cão e vou viajar no final de semana e eu vou, sei lá, convidar uma pessoa para vir cuidar dele em casa, mas vir de vez em quando. Então, também vai ser um choque. Então... Voltamos naquilo lá. Se você vai pegar um cão, precisa ter um planejamento do que você vai fazer. Nossa, então eu, eu tenho que, por exemplo, me programar para, sei lá, o, o mundo ideal seria, nossa, vou programar alguns dias para realmente me dedicar a esse cão. Né? E como que eu posso ensinar essa independência para o cão? Eu posso ensinar de várias formas. Desde algo pequeno, como, por exemplo, uh, eu estou na sala assistindo um filme... E vamos supor que esse cão tem um quartinho dele Onde tem a cama, onde tem ali o local para ele fazer xixi Enfim, é, eu posso colocar, por exemplo Um brinquedo de enriquecimento ambiental lá no quarto dele Onde eu vou estar tá associando aquele local com algo positivo E também sem a minha presença Independentemente de mim, né? Eu posso, por exemplo, ensinar ele a relaxar por exemplo, fazendo sessões de massagem com ele, eu posso, por exemplo, começar a sair de casa do tipo, deixa um recurso para ele, seja um brinquedo de enriquecimento ambiental, depois que eu fizer uma massagem, saio de casa, fecho a porta, fico 30 segundos fora de casa, depois eu entro. Então, assim, tem vários protocolos que a gente pode usar para prevenir e também para resolver um caso de ansiedade de separação, mas não é algo que é simples, Muitas vezes é, esse cão, ele tá tão sensibilizado Que ele precisa realmente usar medicação E na minha experiência, eu vejo que a maioria dos casos é, são assim O cão, ele precisa usar medicação para ele conseguir é, Estar no basal dele, digamos assim para ele conseguir fazer esse Aprender. aprendizado é, Mas a é. gente, desde o começo, ensina ele a ter esses momentos de independência né, momentos sozinhos associados com outras coisas Sem ser a presença é, do tutor A gente consegue sim é, criar um cão Que ele é mais equilibrado Que ele consegue ser até mais confiante Mas eu vejo que assim, o principal problema é, Claro, são cães que não aprenderam a ficar sozinho E muitas vezes é aquele segundo cachorro né? Muitas vezes as pessoas elas pegam um segundo cão e, entre aspas, não ensina nada para esse cachorro Sem o primeiro cão estar junto Então, por exemplo, ele vai fazer... Ele vai um... aprender por osmose Acho que ele vai aprender por osmose <risos> Então, sim E aí o que, que acaba acontecendo? Esse segundo cão Ele acaba socializando junto com o primeiro Se ambientando junto com o primeiro Conhecendo a vida com esse primeiro E aí um belo dia... Vamos supor, por algum motivo, o, o cachorro número um, ele não vai estar tá presente no passeio, ou na viagem, ou no pet shop, ou em casa. Cadê a referência para o cachorro dois? Então, esse cachorro, ele pode entrar num tique lá. Eu já vi isso. O segundo cão, ele perde a referência de tudo aquilo que era normal para ele, que era comum, e ele não consegue mais lidar com o ambiente em volta dele e muitas vezes ele aquele acaba ficando muito mais inseguro ele ele ele ele, ele pode ter, ser sensibilizado por conta do cão 1 um não estar ali junto com ele então assim a gente precisa ensinar o cão é, se ele for sozinho a ter esses momentos de independência e, e, e entender que o segundo cachorro se ele se ele for introduzido nessa família ele também precisa ter essa socialização dele é, e ambientação dele de uma forma individual também. Ele não deve fazer só com o primeiro cão. Ele tem, ele tem que ter esse, esse momento dele também, né? Porque senão também a gente vai construir é, um, outro pro, um outro problema e... Ah, sim. Total, né? Então, os cães, eles são sociais. Então, para eles é essencial também andar... É, é, estar em matilha e aí no susto separa e aí, às vezes o tutor fica 12 horas fora, 10 horas fora e aí eles recebem uma multa do condomínio que o cachorro tá latindo o cachorro tá fazendo qualquer coisa é, não, ninguém nunca ensinou esse cão a, a ficar sozinho, não que ficar 10, 12 horas para esse cão, a gente tem que ensinar ele a ficar, tá gente? Porque assim o animal ele é social, ele tem que estar é ideal, é você tem alternativas então um amigo, um vizinho, um day care, uma creche, um hotel, uma família, mãe, pai, tio, para... Né? Tudo, outro... Enfim, quem puder para auxiliar nesse momento, quando você vai ficar muito tempo fora, vai ajudar também nesse processo e o cão também não entrar em sofrimento. Mesmo aqueles que, que, que sabem ficar separados, é a essência do cão estar em matilha, estar em, em companhia. Então... Por isso, também tem que tomar cuidado com o tempo. Mas, assim, vamos pensar que muita gente é, entra em contato com a gente falando um filhotinho muito novinho, o meu filhotinho já está demonstrando sinais de ansiedade de separação, eu estou preocupado, não sei o que, não sei o que. Às vezes é isso, às vezes falta o treino de separação. O que a gente precisa fazer é preparar esse cão para é, ficar sozinho. Às vezes, ele, ele, ele realmente não aprendeu isso, a ficar. Nem os pequenos momentos, nem você quando você vai no banheiro, nem quando você vai tomar um banho. É, pandemia, que nem a gente estava comentando agora, serviu para isso. A gente trabalha, o trabalhando de casa, nem a privacidade do banheiro tinha. Então, assim, o que a gente tem que fazer é realmente ensinar esses filhotinhos que ficar separado está tudo bem. É, é a gente ter um, um, um porto seguro também é, não, não necessariamente exclusivamente dependendo do tutor ali presente ou daquele tão presente, né? o então, animal ele ficar confiante, confortável, em outras situações, em outros momentos, é, então pequenos e aí como todo e qualquer treinamento sempre gradual, do menor para o maior, então fazendo pequenos períodos dentro de casa, quando você estiver em casa, isso vai ajudando o tutor o cão, o tutor ajudar o cão na verdade, né, a ficar mais calmo e tranquilo no dia a dia, ensinar esses, esses, esses momentos aí de tranquilidade e calma, né, de relaxamento. Então, isso que é super importante. E, Rafa, aí pra gente finalizar, duas perguntinhas, que na verdade eu vou juntar as duas, que elas basicamente vão, vão, vão estar interligadas. Só o estímulo é suficiente ou o que a gente precisa fazer? Então essa é uma pergunta que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E quais são os reforços motivadores que a gente pode utilizar com os filhotes? Então, é... depende. Né? Respondendo a primeira pergunta. Todas as nossas... as nossas respostas são sempre depende, porque realmente depende, né? Sim. Por exemplo, é... a gente pode, por exemplo, pensar de uma seguinte forma, uh, se eu for apresentar para o cão, uh, sei lá, um, um ambiente, eu, vou, eu, eu, eu quero que ele associe positivamente é, o quartinho dele, né? Eu preciso mostrar para ele que lá acontecem coisas boas, né? Então, nesse quarto é, vai ter a alimentação dele, que já é um reforço que eu não preciso colocar mais nada além da comida, porque a comida já é um reforço em si, né? Eu posso criar um momento de relaxamento com carinho, é, e eu preciso antes de criar esse momento com é, relaxamento ensinar para ele que a minha mão serve para dar carinho, né? Nossa, mas o meu cachorro ele só morde, ele é difícil, né? Que nem naquela, na, naquela live que a gente fez na outra semana, é, então antes de eu ensinar para ele é, ele relaxar com o carinho, eu posso mostrar para ele que a minha mão não é para morder. Então, assim, tudo que a gente for fazer, eu preciso ter um histórico. Ele precisa ter uma base de comportamentos é, antes da gente querer ensinar algo mais complexo para ele. Parece que não, mas a gente ensinar um cão a relaxar com massagem não é algo tão simples. A gente, a gente primeiro precisa ensinar para ele que a nossa mão é com carinho e a gente pode fazer isso. É, fazendo as coisas que a gente falou lá na outra live, né? Colocando o um brinquedo na boca dele, associando com uma outra forma. Então, é, eu posso construir o ambiente é, e essa associação positiva com coisas boas. E, e o que, que são coisas boas? Pode ser comida, pode ser brincadeira, é, pode ser carinho, pode ser uh, uma interação com outras pessoas... É, interação com outros animais, uns porcos já tem algum cachorro na casa. Então, assim, é, eu posso, assim, tudo que eu vou fazer, tanto para um cachorro adulto, quanto para um cachorro filhote, é, o, os tipos de reforços são os mesmos. O que vai mudar muitas vezes é a intensidade e o momento que eu vou colocar esse reforço ali para ele. É, e é aquela, aquela história, né? Eu, eu sempre dou esse exemplo para os tutores, eu sempre morro de rir, que é assim, eu não sou muito fã de Nutella, eu gosto de doce de leite, o reforço é doce de leite, né? Então, cada cão vai ser... Vai, também a gente tem que analisar isso, o que, que é de valor para aquele cão, né? O que, que é que... É a bolinha? É o frisbee? Não, é o carinho? É, ou é, é o... A interação com o tutor, o que é de mais valor? E até ele, em casos, é importante também. O, que, o, o de mais valor, usar as coisas que você percebe que para aquele cão é mais difícil, usar o, o de mais valor para ele, né? Então, usar esses, essas reservas de, seja brinquedo, seja comida, para esses desafios normais né, do dia a dia que a gente for apresentar você já vai já vai apresentar com alguma coisa positiva que você percebe que é uma, um animal e aí é por isso que é importante fazer planejado e, e personalizado mas é também planejado mas personalizado para aquele cão que a gente vai fazer de acordo com aquele aquele cão aquela personalidade aquele né aquele animal e, e aí dependendo do que do que Funcionar melhor para ele, vai ter cão que vai, vai ter alergia alimentar, que não vai ter é, sensibilidade alimentar, vai ter que usar um alimento específico, né? E muitas vezes, vezes a gente é, se preocupar também com a emoção envolvida com aquele reforço, né? Por exemplo, se eu quero construir um momento de relaxamento e calma, eu não vou usar uma bolinha, um cabo de guerra, um frisbee, né? Se eu percebo que aquele cão, ele gosta muito de comida, ele fica muito uhum. excitado com comida, eu posso tentar oferecer a comida de uma outra forma. Seja, por exemplo, um guia, seja numa petball, porque o que eu mais vejo são cães que ficam malucos com petball, né? Eles ficam, assim, doidos com aquele barulho, com com a bolinha rolando e soltando comida. Então, se eu quero associar é, um relaxamento para ele, por exemplo, é. receber uma pessoa, eu não vou usar uma petball. Eu vou tentar, sei lá, usar um kong. Eu vou usar alguma outra coisa. Eu preciso também entender a, a emoção, o que, que aquilo causa no meu cachorro. Exatamente. Essencial, né? Porque se a gente é, usa algo que vai agitar mais, talvez pode eu tiro sair pela lado né acabar tendo um efeito contrário Sim. É, mas é bem legal e geralmente eles gostam bastante dos cones recheados aí tem várias receitinhas na internet pessoal que dá para vocês encontrarem e fazerem é... É... E... e hoje em dia também tem patês específicos para filhotes né tem sachês específicos para filhote dá para congelar é... E usar também nos brinquedos recheáveis aí. Beleza? Acho que é isso. A gente não tem mais nenhuma dúvida. Maravilha. Rafa, quer falar mais alguma coisa ou a gente já abordou tudo? Já deu um, um caminhão de informações aí. O pessoal precisa... Caminhão. <risos> Muita coisa. Essas lives estão muito ricas de informação legal. É, Quarta-feira, gente, recadinho Quarta-feira tem mais uma live Tá bom? A gente já falou fazer essa live com a doutora Sofia Hoje foi com o doutor Rafa, nosso veterinário comportamentalista da Elimos E fiquem conosco, espero vocês na quarta A gente falar um pouquinho mais aí sobre filhotes A gente ainda mais aprofundar Agora falando sobre enriquecimento ambiental também Que é outro tema super legal pra gente falar Tá bom? Obrigada, Rafa. Foi um prazer ter você novamente. Tem a live no YouTube, né? No, no nosso canal lá, além das lives, né? Tem bastante conteúdo lá. É verdade. A gente subiu as lives anteriores no canal do YouTube, então quem quiser, arroba animals. Com Z, Brasil com S. Deem uma olhadinha lá, sigam a gente no YouTube. E também tem vários outros conteúdos. Inclusive o nosso podcast também está lá e a gente está fazendo mês a mês aí, é, com vários várias informações legais também, não só de filhotes, de, de adultos também para vocês poderem assistir lá. Tô aí. Beleza. Beleza, gente, obrigada, viu, boa noite. Obrigada, Rafa. Nada, é que é isso? Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Boa noite. Tchau.